Como é que, entre tapas e beijos, Donald Trump e Xi Jinping finalmente parecem estar se acertando? Bom, pelo menos essa foi a principal razão a animação toda hoje das principais bolsas de valores mundo afora, inclusive a brasileira que subiu pelo segundo dia consecutivo, os Estados Unidos e a China voltando as negociações sobre as disputas comerciais entre os dois países. Em Wall Street, o índice SP500 emplacou sua quinta alta nos últimos seis pregões, voltando a ficar bem próximo de sua máxima histórica. No Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 1,03% aos 102.243 pontos, mas apesar dessa animação toda nas bolsas, o dólar acabou fechando em leve alta nessa quinta-feira, cotado a R$ 4,11. Amanhã às 9 e meia da manhã, todas as atenções devem estar voltadas para os dados oficiais de criação de emprego nos Estados Unidos, o famoso payroll, que é sempre um excelente termômetro para medir quão aquecida está a economia norte-americana. Além disso, é bom ficar de olho também no discurso que o presidente do Fed dará na Alemanha no começo da tarde, o que poderá dar uma boa ideia para onde irão os juros na próxima reunião do dia 18 de setembro. Por aqui, antes dos mercados abrirem, a FGV divulgará os dados de inflação medidos pelo IGPDI de agosto e o IBGE informará o IPCA mensal e anual. Então fiquem ligados. Aliás, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para avisar vocês que eu devo tirar uma pequena férias de uma semaninha dos vídeos aqui no canal, começando já a partir de amanhã. Mas depois do dia 15 de setembro eu já devo estar de volta. Ou não, né? Vai saber. E para quem gosta de acompanhar o mercado e não quer perder nenhuma notícia e saber tudo no momento em que elas acontecem, se liga nessa dica que eu vou dar. Aqui na descrição do vídeo tem um link para vocês. Vocês acessarem o aplicativo TC Mover Pro gratuitamente por 30 dias. Geralmente eles dão apenas 7 hein? E lá vocês terão acesso a um serviço de notícias e informações com cobertura completa de tudo que é relevante e move os mercados. Então não perde essa oportunidade, dá uma conferida lá agora. E esse foi o Otário Investe de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!